Real, for real, do jeito que está vendo escrita aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Gente, ela significa de verdade, sabe quando você quer né, evidenciar que alguma coisa? Putz, de verdade, é isso aí. Então você vai usar com essa ideia. Aplicação numa frase. I'm not lying, my love is for real. Será?